hands in the air she's not breathing <risos> escada filha da mãe do ele. welcome to the fireflies sorry about the they didn't know who you were anella she's all right they brought her back You came all this way. How'd you do it? It was her. uma pergunta. She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. I lost most of my crew the country. I pretty much lost everything. And then you show up and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care I worry. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. How do you mean surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, is somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Find someone else. There is no lease. <laughs> Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me. Or even her. There is no other choice here. March him out of here. He tried anything, shoot him. Don't waste this gift, Joe. Ah, agora, agora vem a parada, velho. Yeah. Agora vem a parte pesada. I said get up. Aquele conflito de Dellas to Fuss. Said move. Give me an excuse. Which way? Sheila. the fuck you doing? Keep walking. I keep walking. <coughs> Onde está de operação? Ah, ele estava com a minha arma. Como passar sem matar ninguém, eu acho que deve ser muito difícil, mas eu acho que tem como, acho, né? Sim, senhor. Eu estou com a sua mãe. Você tem algumas surpresas para mim? Vai, tu quer Orelha. É, ele de capacete, na verdade, né? Ai. Ah. Eita, pega! Que susto! Sara aqui! Headshot! Tira de onde? De lá. Tá. são Não onde é o Diablo. A metralhadora tá aqui. Nossa, mas aí é, eu também quero que né? Onde é o Diablo? Ai ai ai. Ai, que cara aqui. Nossa! é muito forte. O é muito forte. Ai, bosta! Só tem isso? Não, tem outro lá. Acertei, mas foi na armadura. Aêêê! Chega chegar um pouquinho mais perto agora, nesse caso. Oh meu Deus do céu! Ai! Ai! Ai! Sai! Caraca! Ai! Ah. Não dá tempo, velho! Watch my back! Ah, mano, tudo que eu não sei na... durante o jogo eu vou usar agora. Tirando a bomba de fumaça, prova. <risos> não tô usando ela. Caraca, não morreu ainda! Tem outros caras ali. Estou com uma bala. Agora falou. Tá, pra onde é que eu tenho que ir agora? foi um headshot, velho! Acho que ele de capacete. Ah. Oh, tá. ah. é bom até, né? Não, não, não. Ah! ah oh. Então isso da um Diablo. Oh, tá, um bug aí. Não tem ninguém, se botou tudo. Para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, para subir. É demais. Marlene estava certo. A infecção infection is é nada que eu vi. causa da imunidade as we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home, make a difference, and bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. 5:30 p.m. To the April 28. I just finished speaking, <laughs> more like yelling at our head surgeon. Apparently, there's no way to extricate the parasite without eliminating the host. Fancy way of saying we gotta kill the fucking kid. And now they're asking for my go-ahead. The tests just keep getting harder. pra eu ter feito o kit médico, agora já foi. não ter feito o malutado. Tempinho pra reabastecer. Agora vamos seguir. Tá com faca? Deve ter munição, coisa pra caramba hein? Pirilampush. Bryony Stewart Sealman. 304. Nossa, Se disse deve ter munição pra caramba aqui, não disse? Diário da Marlin 15 de março Finalmente atravessamos a fronteira de Utah Dentro de, alcance, de alguns dias Vamos estar com os outros Hoje a equipe estava muito mais animada Ando preocupada com o com moral Desde a morte de Greg E de Tanya na semana passada É bom ouvi-los a rir de novo Robin veio ter comigo E disse obrigado por olhares por nós Marlin Foi um gesto pequeno Mas precisava disso 23 de março, a Ellie nunca apareceu, chegamos ao hospital, houve uma festa grande, pelo menos dos outros Acho que estão felizes por poderem ver os velhos amigos, não vemos alguns deles há mais de 10 dias, 10 anos Depois de me darem as notícias, não consegui comer, não consegui falar com ninguém, devia agradecer por estar viva, mas agora só quero fechar os olhos alguns, por alguns momentos 24 de março, olham para mim e sei que pensam, que somos um monte de soldados incompetentes o que é que eu devia fazer? Pensei que ia morrer. Os meus homens eram procurados pelo batalhão inteiro de Boston. Tinha de atirar da cidade. Como é que podia saber que as escoltas de vagalumes já estavam mortas? Caramba! Entrei em pânico. Acabei por sarar muito depressa e os meus homens foram mais capazes do que eu pensava. Mais de uma mão cheia sobreviveu ao ataque do exército. Ela devia ter ficado comigo, mas em vez disso, entreguei-a a uns contrabandistas. Desiludi Desiludite, Ana. Desiludi toda a gente. Eu sou um soldado incompetente. 25 de abril. Não consigo falar com nenhum deles. Acho que não aguento mais olhares. Acho que não aguento mais olhares. Não posso ficar aqui. 28 de abril. Um dos nossos batedores comunicou pelo rádio. pelo rádio. Vou um homem. Vi um homem mais velho e uma garota a entrar no túnel a. Ao pé do terminal rodoviário Acho que ela é ruiva Mas não, tem, mas não tenho certeza E se for ela? Não faças isso, Marlin A equipe de reconhecimento está prestes a partir Vou com eles 28 de abril Quando estás perdido na escuridão, procure a luz Ela está viva Estão a fazer exames agora mesmo Não sei se estou entusiasmada, assustada ou apenas nervosa Só sei que as minhas mãos não param de tremer Ai, ai, ai, velho... surgery Cara, parece que eu tô no Call of Duty, velho. Tô com a metralha da 12, secundária. Nossa! Evaporou! Eu não tenho mais bala da Sniper. Não. Acho que ele tinha morrido. T <risos> <risos> deu, morre, nossa o cara. O cara parecia treino. Isso foi muito bom. Não, eu não queria pular. Eu cliquei em X pra trocar de arma Eu Quero pegar o arco, o arco foi bom Tá vivo ainda? Tá Tá vivo ainda? Não né? Splash de novo. Nossa, é, o arco é bom até pra momento assim, mano. Isso é louco, Best Bestiarm. Eu deveria me Gravador. Da Marlin, 2. not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. E aqui doido. O único que a gente é obrigado a matar é o Jerry. E bom, a gente descobriu o porquê no segundo jogo, né? Sweet oh, Jesus. Doctor, what are you doing in here? I won't let you take her. This is our future. Think of all the light. Don't come any closer. I mean it. Será que o morro se chega perto? Não, sou realmente obrigado. Não! Hey, you fucking animal! Harry, shuck the hell out! Ah, velho, não tem como, mano. On, Isso precisa acontecer por dois anos. <coughs> They get back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 She won't feel anything. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, really. People that are immune, There's dozens, actually. I ain't done a damn bit of good neither. they've actually seen... they've stopped looking for a cure I'm taking this home Wait! Let me go!